<risos> Saca! Sua arma carregada não me assusta não Seu preconceito disfarçado de opinião Pede respeito mas baixa valorização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 o país tá se afundando na mentira, todo mundo despejando sua ira, espalhando ficção Falsidade, alienação, subvertendo os valores da nação Fogo na roupa da raça racista, fogo na pista, chama a polícia Chuva de chute, lincharam nazista, chuva de tijolada nos renascentistas, Mexeram com a geração suicida, anarco comuna, nitroglicerina Acende o da classe trabalhista, fazendo arruaça, lá anarquista Fumaça na pista, louco terrorista, sem nada perder, só não tira minha me vista Minha vida é revolta, cheguei sem escolta, soltando faísca. Isca. Cês morder a isca, tomar a ayahuasca, chaparro de, de canha, canha, na guerra medonha, quase, quase ninguém me ganha. É. Só quem vende arme, quem, quem pode pagar um banquinho da montanha? Só vê se não me estranha, não me estranha, não. Que eu também passei nove meses numa entranha. E vocês também. vocês são vida boa, tão pagando humildade à toa, não, não. Se aparece uma pau inchada na frente, ele voa, nobre. Vai, pede paz, pede pra ver seus inimigos mortos. Reclama mais, deixa bem claro todo esse seu ódio.